Eu vou utilizar o Evince, que é um aparelho da M&M Optics, que está relacionado ao uso de fluorescência óptica. Então, é um conjunto de luz LED que faz uma alteração à visualização de possíveis lesões relacionadas a tecidos moles e tecidos duros. Então, a sensibilização da luz nos tecidos nos faz enxergar modificações anatômicas e teciduais que aos olhos nu ao olho humano não são visíveis. Então se a gente observar, tem uma coloração arrocheada. Quando eu introduzo ou coloco meu olho sobre a lesão, eu observo possíveis alterações que são importantes no diagnóstico precoce de possíveis lesões malignas e no diagnóstico muitas vezes de evidenciação de lesões ou biofilme ou placa bacteriana, é importante durante o nosso diagnóstico em odontologia. Então, é um aparelho muito utilizado hoje para diagnóstico precoce e é, prevenção em doenças bucais. Além de ser é, importante também no diagnóstico da, do tratamento em odontologia.